Oi, eu sou o Sabino, sou psicólogo e eu quero dizer para você que se automutilar, se cortar, se machucar, não é a solução. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu me lembro bem da minha adolescência. Eu me lembro que eu era um adolescente muito intenso e que quando eu me decepcionava, eu tentava dar um jeito de demonstrar essa dor ou essa raiva. Lembro das vezes que quando eu perdia no futebol, eu me batia ou quando eu me decepcionava é, com um relacionamento, lembro de bater a cabeça na parede ou de ter algum comportamento do tipo. Eu sempre tive vergonha de falar sobre isso, confesso. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que apesar de que talvez você sente algum alívio de transferir essa dor emocional, essa dor que parece que sua cabeça vai explodir, para o seu corpo, e por mais que possa parecer uma sensação de alívio, não é a solução. Na verdade, você está se machucando mais do que imagina emocionalmente. acredite mim. E eu sei que tem pessoas ou adolescentes que quando eu atendo aqui falam para mim, cara, eu já tentei falar isso com a minha mãe, e as coisas só pioraram. Minha mãe se desesperou, contou para o meu pai, e agora tá pior ainda. Talvez a sua mãe não te entenda, na verdade, talvez esse sentimento de que as pessoas não te entendem é um saco, né? Talvez é o que mais dói e que faz você se trancar no seu mundo, mas eu quero dizer, se machucar não é a solução. Deixa eu te falar. A gente ainda não é pai nem mãe. E a gente nunca vai entender o que é ver o filho se cortando. Você já se imaginou o que passa na cabeça dos seus pais? Tá, eu não quero falar só disso agora, porque o foco é você. Eu só quero realmente te dizer que falar sobre isso é a solução. Sabe por quê? Porque de repente você está passando por uma, alguma coisa e você está se cortando para se punir ou para transferir essa dor que você sente aqui por algum momento isso trazer um alívio mas isso vai voltar você sabe disso e talvez o que a gente precisa conversar é porque que isso tá te machucando tanto você não precisa sofrer sozinho e eu comecei a entender. Que falar dessas minhas emoções na minha adolescência, falar sobre isso que me machucava tanto, era a melhor coisa. Porque as pessoas em que eu confiava, me apresentava é, talvez saídas que eu não tinha percebido. Eu comecei a entender que aquilo que me deixava muito mal, eu comecei a conseguir diminuir esses sentimentos, esses sintomas. Acredite em mim falar é a melhor solução agora claro para quem que você vai falar quem são as referências que você tem na sua vida hein quem são as pessoas que você confia de verdade talvez o seu amigo ou a sua amiga tá passando pela mesma situação e não vai ser ele ou ela você já pensou em procurar alguém da sua escola ou de repente procurar alguém da sua família, lembra aquele primo lá que você confia, que você acredita que ele pode te ajudar, ou quem sabe até você fica nessa, não, jamais vou falar com meu pai e minha mãe, porque eles vão me achar doido, e a gente fica com medo do julgamento, né? Eu te entendo, mas acredite, se cortar não é a melhor solução. Talvez até eu te faça pensar, isso tudo que você está passando e que dói aqui em você, vai te ensinar um bocado que você nem sabe o quanto, só que no momento você está sofrendo tanto sozinho que você só está piorando as coisas aqui, acredite, falar é a melhor solução, e se de repente você não souber para quem falar, que tal você mandar um direct, ou que tal você ligar no 188, o CVV pode te ajudar nisso, mas acredite, falar é a melhor solução, acredite, tá?